Estamos a apresentar os vários níveis de intervenção e personalização dos temas em Drupal. No vídeo anterior falámos da configuração simples de um tema uh, utilizando o interface e agora vamos apresentar o método de clonar um tema. Para isso vamos uh, utilizar o tema Stark. Uh, estamos na área dos temas do core, o que vamos fazer é copiar a pasta Stark, um clone é isso mesmo, e vamos para Sites, All, Things e colamos o, uh, o nosso, esse tema. Devemos ter sempre cuidado quando clonamos um tema, e eu já vou explicar que este não é o método mais interessante uh, para trabalhar em Drupal, mas sempre que clonarmos, ou se quisermos copiar integralmente um tema e não modificar nada desse tema numa primeira fase, devemos mudar o nome. O Drupal, tal como já vimos, uh, reconhece cada projeto através do, do, do, dos seus nomes, não é? dos nomes uh, de máquina. E uh, ter dois projetos Stark uh, num nível... Uh, de The themes uh, de raiz e outro Insights All Themes uh, cria necessariamente confusão. Portanto, nós poderíamos pôr uh, Stark Clone, por exemplo, ou o nome que, que quiséssemos dar. O que devemos uh, ter o cuidado de fazer também é alterar, logicamente, o infofile. e toda a informação onde possa aparecer uh, este elemento. Aqui teríamos por pôr o clone. Uh, retiraríamos esta informação porque não é um tema Drupal. E uh, é a versão 7, não é do Package Core. E poríamos aqui a nossa descrição. Este método de clonar funciona, é um método que eu estou a apresentar, mas não, não é o método, digamos, mais interessante. E porquê que não é o mais interessante? Porque na realidade, o que nós temos é uma redundância de fecheiros. Reparem que toda a informação de ficheiros deste tema está replicada integralmente em sites of themes, tal como está em themes na raiz, já na parte dos temas uh, do core. Hum, é preferível fazer isto do que estar uh, a alterar o core, porque aí o risco é maior, mas nós aqui não temos um ganho significativo, porque na verdade o que estamos a fazer é uh, uh, Uh, duplicar código uh, este uh, tema em questão em particular não tem muitos fecheiros, não é um tema pesado, pronto, é um, eu aqui apenas estou a mostrar um método uh, mas nós podíamos ter uh, aqui imensa informação duplicada quer dizer que íamos ter o mesmo layout CSS os, mesmo, os mesmos fecheiros CSS, os mesmos templates, etc, etc, etc isso é de evitar. Nós temos métodos muito mais eficazes, a técnica do subtema, do, do Drupal, que eh, evita esta duplicação de ficheiros. Este é um método que as pessoas percebem, que muitas vezes fazem assim, mas que não estão a tirar o verdadeiro e total eh, rendimento do, da camada do cima eh, do Drupal. E, portanto, devemos evitar clonar desta forma. Para questões pontuais, para testar qualquer coisa, evidentemente, mas para um site em produção devemos evitar este método, embora ele seja viável e funcione. É? O Drupal uh, lida com ele como lida com qualquer outro tema, mas estamos de facto a duplicar informação desnecessariamente. E devem ter isto em conta e tentar, uh, de, uh, quando clonam, Tentar uh, que isso avance mais para a ideia do subtema, como vamos ver uh, no terceiro método de tratamento de sistemas Drupal.